estou aqui para lhe apresentar como desativar ou ativar a importação do valor do frete no pedido usando o Bling a exemplo hoje vamos usar no mercado livre lembrando que para os outros canais de venda irei fazer um segundo vídeo explicando, pois a configuração é diferente, vamos lá preferências aqui na engrenagem integrações configurações Opções de integração com lojas virtuais e marketplaces. Escolha a plataforma. Aqui é o Mercado Livre. Vendas. Importação de vendas. E aqui nós temos a opção. Ó. Importar valor do frete. Ativo ou desativo. Vem aqui em salvar. Pronto. Finalizado com sucesso. Até mais, pessoal.